carro ali do carimbó da sorte Bom, bem aí jovens Sejam bem-vindos a mais um vídeo Do Motovlog Belém Eu espero que o áudio esteja funcionando Porque na hora que eu tirei o capacete Eu dei um jeito lá no microfone Pode ser que tenha, tenha Soltado algum fio Que eu puxei de uma vez Eu não, não tomei esse cuidado Na verdade tem que fazer outro microfone Que esse microfone aqui eu uso pra gravar no carro, fazer tipo um vlog, né, que então, um fio maior, né? Então para você esconder tudo isso de fio e botar um fio mais grosso no capacete é um bem chato. Então tenho que fazer um fio de uns de uns 20 centímetros só para para vir da câmera para dentro do capacete e sem precisar ter que esconder muitos fios, sabe? Engraçado que muitos ônibus andam com essa tampa aberta De fato, eu não sei lhe dizer se a, se a tampa não fecha mais Ou se é proposital para refrigerar alguma peça dentro do, do ônibus, né? Mas é perigoso para moto passar aí com a perna, rapaz Vou até manter distância aqui, né? Porque, se bem, cara, o ônibus todo amassado, olha como passa centímetros da... Arrisco até de arranhar, bater o retrovisor, arranhar alguém, que às vezes eles passam tirando o fino da gente, sabe? Tanto de moto quanto de carro. E é, é arriscado, ó, o vento vem empurra pra trás, mas depois quando freia vem pra frente de novo. Faz aí o um empuxo, vamos dizer assim. Vai, meu amigo <risos> Pronto, tá vindo o Zé Malché Sábado 11:20. h 20 não sei uh, Que Que dia certo estamos Acho que hoje é 13 É, hoje é 13 Vamos pra casa Cara, que moto é aquela lá na frente Toda, toda equipada, mata cachorros E os caramba Tô curioso pra ver que moto é Tomara que ele não deu dê os tirão É de Belém Ah, é uma Cara, comprar uma jaqueta tipo essa Uma 1.200, cara. Quase o cara pega o cara na moto ali. O Civic Não sei se era Civic ou Corolla que tava aqui na minha frente agora, eu acho. O cara conseguiu desviar. Essa jaqueta é boa da cor clara porque ela já te alivia a sensação de calor, né? Minha jaqueta é preta e o sol bate, aumenta muito a sensação térmica, por mais que tenha aí a, a, a questão da ventilação dela que é muito boa, mas o fato de ser preta absorve os raios solares, como todo mundo sabe, né? Então, isso que aconteceu comigo uma, quando fui pro Ceará. Peguei uma... Fiquei espantado, né? Eu tava com uma camisa normal por baixo E... De manga curta, não tinha segunda pele ainda Aí eu peguei Coloquei a jaqueta por cima e fui pro Ceará Beleza, dois... Dois dias de estrada aí e Pra minha surpresa, quando eu cheguei em Fortaleza Quando eu coloquei... Tirei a jaqueta Foi meu braço tava bronzeado, cara Mesmo de jaqueta Com tecido grosso Aí, ou seja, protegeu do... do do sol, mas ah, não protegeu dos raios ultravioletas, dos raios solares, né? Protegeu, da fez sombra, vamos dizer assim, no meu braço, mas os raios, né? Os raios solares atravessaram o tecido da jaqueta e, ou seja, não me protegeu como deveria, né? Tudo bem que agora eu tenho a, a segunda pele. E ela compra essa função, né? essa aqui ela tem, eu comprei lá em, em Goiânia Foi em Goiânia? Eu comprei em Brasília Ela tem aqui 99% de, ah, de, de proteção, não, 90% de proteção UV E eu já realmente já senti essa diferença, quando eu ando, por exemplo, com uma camisa de manga eu sinto maior, maior desconforto na, na pele, né? E quando eu ando com essa, eu me sinto mais confortável E não sinto a pele com aquela sensação de queimação no sol de quase meio-dia, né? para pegar aquele sinal, tem que ser ligeiro, Que ele não é sincronizado com esse aqui E aí, se a gente vem muito devagar A gente já pega ele amarelando para quase fechar. <risos> que na moto ela, ela desenvolve rápido, né? Você consegue chegar aí aos, aos 40, 50 km com tranquilidade, dando um toque dois toques no acelerador. Agora com o carro, se você fizer isso, mete tem que meter o pé, mas aí tu perdeu já muita gasolina nesse meio tempo que tu fez. Que a diferença é significativa, né? De 30 km por litro para 10, 11, né? Mas no meu modo de dirigir eu consigo ainda fazer ah, 14, 13 km por litro com o meu carro aqui em Belém Que é difícil, porque O pessoal fala, ah, na minha cidade eu faço caramba, com o mesmo carro eu faço 15, 14, fácil Só que Belém, cara, é muito parado Você dobra muito, os sinais não são sincronizados Olha o cadeirante aí no meio da pista uma é que ele tá bastante prudente. Os semáforos não são sincronizados, o trânsito não flui. E aí o rendimento do... O rendimento não... O combustível não vai. Que aqui, não sei como é a nossa de vocês, mas aqui acontece muito da gente passar em um semáforo e não conseguir avançar um quarteirão seguido porque o outro já tá fechado. Então ele não abre no tempo certo dos... Dos carros escoarem, então você praticamente sai de um semáforo para cair em outro a 100, 100 metros de distância. Então haja embreagem, haja combustível também. Vou pegar aqui, ó. O que é a Suzuki Motos em Belém? Para quem me pergunta nos comentários, ó. Aqui é a oficina, aqui é a oficina da concessionária, viu, gente. Ao meu ponto de vista, precisa dar uma, uma boa organizada aí na, na, na estrutura da, da, da moto, da das motos em si, da, da oficina em si, né, todo muito bagunçado. Estou aqui pelo telégrafo agora, vou encerrando o vídeo por aqui, acho que já deve estar tá sendo bem longo. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando o canal. É, Foram a oportunidade que eu tive De gravar de moto de novo Sempre que eu puder eu Farei vídeos pra vocês E mostrando um pouco como é que tá esse Eita, o cara passou chutado ali no cruzamento Mostrar como é que tá aí o processo de De restauração mecânica da moto né Então é isso um forte abraço pra todo mundo Cuide-se E... Esperamos aí por tempos melhores.